Olá, aqui é o professor Rodrigo. Nós já identificamos se uma parábola, se o gráfico de uma função quadrática forma uma parábola voltada para cima ou para baixo apenas avaliando a equação. Agora nós precisamos saber outros pontos-chave, como por exemplo, as intersecções com os eixos x e y, certo? Acompanhe o seguinte. Vamos começar com o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Acompanhe aqui, então. Eu tenho essa função, um exemplo aqui, f de x igual a menos x ao quadrado menos 1. Aqui é o gráfico, já desenhei aqui para vocês. E a intersecção aqui é menos 1. Bom, na intersecção com o eixo y, prestem atenção o seguinte, o valor de y pode variar, vai tá? depender da altura, que nesse caso está abaixo do eixo x, por isso um negativo, menos 1. Um. Mas o x, o valor de x sempre, uh, o valor de x sempre será zero. Tá? As coordenadas desse ponto sempre vão ter a seguinte característica, zero e alguma coisa, e y. Tá? Então, para a gente descobrir pela equação, basta substituir uh, ou calcular f de zero. Tá? Veja que nessa equação, f de zero é igual a menos zero ao quadrado menos um. Isso aqui torna-se nulo, f de zero menos um. Tá? Então, a parábola que representa a função f intercepta o eixo y no ponto zero e menos um, e a ordenada menos um desse ponto é o coeficiente c da função, não é isso? E Preste atenção no seguinte, a função a quadrática sempre vai ter esse formato, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se o ponto onde intercepta o eixo y é quando x é nulo, o x é nulo, então eu sempre vou anular esses dois termos. Por consequência, a interseção sempre será na ordenada que representa, representada pelo coeficiente c. Então veja que eu não tenho cálculo nenhum a fazer, na verdade, é só olhar para o C, que é o valor onde vai interceptar o eixo x. Simples, né? Opa, voltando. Aqui temos um outro exemplo. g de x igual a 3 quartos de x ao quadrado menos 3x mais 3. Mais uma vez, se essa interseção acontece quando x é zero, quando no x, zero, então, anulando esses dois termos, sobra o 3, tá? Direto, muito simples. Então, não importa o tipo de função quadrática, se, tá, se está ausente o valor de, de b, por exemplo, se ela está incompleta, ou mesmo se não apresentar nenhum valor aqui, por consequência, ele vai interceptar pela origem, né, na, na equação. Então, muito tranquilo. Agora, então vimos já a intersecção com o eixo y, a intersecção com o eixo x são é sempre de qualquer função, não só a quadrática, são os zeros da função ou as raízes da função. Neste caso, quando nós vamos Uh, os valores que, que tornam essa função nulos, ou seja, f tem que ser igual a zero, isso transforma isso numa equação do segundo grau. E como que se resolve uma equação do segundo grau? Podemos utilizar um método que achar mais interessante, mais adequado para cada caso. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente, então, igualamos a zero a equação. E o mais conhecido é o método resolutivo, conhecido popularmente como fórmula de Bhaskara, Traz o seguinte: que os valores das raízes é obtido por menos b mais ou menos raiz de delta, do discriminante delta, sobre duas vezes a. E delta, ou esse discriminante delta, especificamente, é b ao quadrado menos 4ac. Por hora, às vezes é conveniente usar a fórmula completa, alguns não, não têm o costume de usar delta, separar essa fórmula. Né? Mas para a construção do gráfico da função vai ser bem interessante nós calcularmos primeiro o delta e depois ir para cá. Vocês vão ver que vai facilitar um bom, um, um, um bom tanto o trabalho, até porque se esse delta for negativo, essa raiz não tem solução e eu não preciso resolver nada aqui, não tem solução em reais. ok? Então procurem fazer de forma separada, para esse caso vai ser interessante. Então vamos lá. Uh, esse delta, ele tem um significado bem interessante Como eu acabei de falar, se o delta é negativo não tem raiz Não tem solução em reais a equação, portanto não vai ter raiz Mas para que tenha, quando o delta for maior que zero A consequência é que vai ter dois zeros reais distintos Por quê? Porque na fórmula é menos b, mais e menos raiz de delta Então ora, se eles forem valores maiores que zero Ora, eu vou somar delta, ou a raiz de delta, ora eu vou subtrair raiz de delta. Isso vai, obrigatoriamente, resultar em dois valores distintos. Tá? Então, a parábola vai cortar o eixo x em dois lugares distintos. Se o coeficiente a for positivo, a parábola será assim. Se for negativo, ou menor que zero, vai ser assim. Okay? O próximo, a próxima situação, então, digamos que o discriminante delta seja igual a zero ou nulo, qual seria a consequência disso? Lá na fórmula, vou voltar aqui neste que eu mostrei, pouco importa se eu somo zero ou subtraio zero numa equação, isso não vai mudar nada, então tanto x1 como x2 vão ser o mesmo valor, isso tem duas interpretações, você pode dizer que ela possui um único, algumas bibliografias dizem que ela possui uma única raiz, ou outros dizem que são duas raízes iguais, pouco importa. tá A consequência é que vai ter uma única interseção com o eixo x, um único zero, então uma única interseção com o eixo x. A parábola vai tocar no eixo x, aqui a parábola sendo voltada para cima caso o coeficiente A seja positivo, ou dessa forma caso o coeficiente A seja negativo. E a terceira, o terceiro caso é se delta, o discriminante delta, for negativo, menor, menor que zero, eu não tenho raiz real e de números menores que zero. Então não há raiz, ou seja, a parábola não toca o eixo x, já que não há, já que não há raiz.